Fica louquinho pra dar aquela boa espiadinha do Big Brother Brasil, né? E no vídeo de hoje, eu, Bruna Sica, vou revelar como estão os participantes do BBB21 hoje. Então, ó, se inscreva no canal e vem conferir tudo isso e muito mais agora. É, pessoal, e eu já estou aqui com a minha colinha porque essa lista vai dar o que falar e você aí vai ver como estão os participantes do BBB21 hoje. E eu começo essa lista, é lógico, falando da grande campeã, a nossa querida Juliette. Juliette, ela depois que saiu do BBB, lógico, milionária, estrelou aí diversas campanhas e conquistando ainda mais dinheirinho no seu bolso. Além de fazer diversas campanhas, né, ela também apresentou alguns programas no Multishow, alguns especiais né, e também algumas lives patrocinadas. E é lógico, lançou na carreira musical o seu álbum. Essas músicas da Juliette eu adoro sim. E sai ano e entra ano, né, igual a esse novo ano, né, ela conquista ainda mais fãs. Para você ter uma ideia, antes de entrar na casa mais vigiada desse mundão e conquistar o grande prêmio, Juliette tinha nas redes sociais 4 mil seguidores. E hoje ela tem, sabe quanto? 33 milhões. Eu acho que até subir esse vídeo tudo, vai aumentar ainda mais. E por falar em milhões, né? Só pra você ter uma ideia, Juliette participando de algumas campanhas, ela fatura 2 milhões de reais, segundo informações de bastidores. Então, Juliette está muito bem. Ah, um detalhe. No lado amoroso, Juliette fala que alguns homens têm medo de chegar até ela. E ela agora está solteiríssima. Um outro participante que conquistou milhares de fãs e conquista até hoje. Está aí, ó. Nas redes sociais, na telinha. Estou falando do Gil do Vigor. Depois que saiu da casa mais idiota do Brasil, o Gil, que ele conquistou o quarto lugar, né? Foi direto para o café da manhã da Ana Maria Braga, e ela ficou apaixonada por ele, e ele atualmente tem um quadro falando de finanças né, no Mais Você. O Gil também está estudando, né? falando, fazendo todo o seu curso de PHD e agora também lançou né, o seu documentário Gil em Califórnia. Para você ter uma ideia, o Gil antes de entrar no BBB ele tinha ao todo aí, 9 mil seguidores e atualmente está com 14,7 milhões de seguidores. Praticamente 15 milhões. Gil do Vigor mostrando que o TAC-TAC dá vigor mesmo. É, pessoal, continuando aqui, agora a nossa lista, falo dele, o professor João. O João conquista, sai todo tempo aí, né? Ele sempre sai uma, um assunto aí da mídia e principalmente enaltecendo questões políticas e também da parte de educação. E por falar em educação, ele se tornou apresentador. E agora ele está no canal Futura, uma das emissoras aí do Grupo Globo. O João conquista várias, várias pessoas pelo seu jeitinho carinhoso e por uma forma, sabe, mineirinho mesmo? O João enaltece muita gente e principalmente pessoas raízes. E é isso que faz um bom sentido para essa vida toda, né? O João, ele tem ao todo 6 mil, tinha, né, antes de entrar... No BBB, ele tinha ao todo, nossa, deu um trava aqui, achei 1,5 mil seguidores, pouquinho, né? E atualmente ele está com 3,2 milhões. É muita gente. E falando de João, lógico, já tem aquela ligação, né? Camila de Lucas, a sua amiga dentro da casa e fora da casa também. A youtuber Camila de Lucas é um sucesso. Ela foi a primeira ex-BBB a continuar sendo contratada da TV Globo. Depois que ela saiu da casa mais vigiada do Brasil, ela fez diversas participações em vários programas e várias ações comerciais também. E ela foi uma das apresentadoras de bastidores do programa da Ivete Sangalo. Vamos ver se vai dar um trava-língua aqui. Que é o Magic Singer Brasil. Olha, palminhas, palminhas, eu acertei. Então na primeira temporada ela foi a apresentadora dos bastidores. Nessa segunda temporada ela não vai estar e ela saiu bem chateada. Segundo informações de bastidores, ela também ia ser repórter da edição do BBB 2022. Mas o Boninho, os diretores acabaram desistindo porque ela não se saiu tão bem como repórter e apresentadora do Messing Singer Brasil Camila de Lucas aí ó tá fora das redes sociais tá quietinha tudo mas eu tenho certeza pelo seu carisma ela vai voltar com força total sim antes de entrar no BBB a Camila ela tinha ao todo 3 milhões de seguidores já era um número bem forte né e atualmente ela está com 11 milhões de seguidores e por falar agora Vou falar de seguidores, ele que, que ama estar dentro de um reality show. Já sabe de quem estou falando, né? Do Bill. Atualmente ele está quietinho, procurando uma casa para ficar quietinho mesmo, porque depois que ele saiu do BBB, ele bateu recordes de participar em reality show. Ele saiu do BBB, foi para o No Limite e depois se tornou finalista da edição de 2021 de A Fazenda 13. Ele foi quase chegou lá o prêmio de levar o prêmio da Fazendola, mas ele não conquistou. E se tornou, né, vários membros, né? Até a Triana Galisteu falou: para onde será que o Bill vai morar dessa vez? Ou vai ficar confinado? Ela até brincou, será que ele vai para a Ilha Record ou também para o Power Cup? Interrogação. Então o Bill aí, ó, se tornou aí uma figurinha carimbada dentro de reality shows. Quando ele entrou no BBB, né, o arquibiano, ele tinha ao todo 6 mil seguidores e atualmente ele tem quase 7 milhões. É muita gente que gosta do Bill, né? Ah, pessoal, tá gostando do vídeo? Se sim ou não, acho que sim, né? Deixe o seu comentário e também ó, se inscreva aqui no canal, combinado? Ah, e se você quer saber todos os recordes que já tiveram, que teve, né, ou melhor dizendo, né, na edição do BBB21, selecionem o cardiquim e assistam os recordes do BBB21, combinado? Continuando aqui a nossa lista, agora eu vou falar dela, dele, ou melhor, né, o ProJ. Ele que saiu cancelado, né, do reality show, ele até lançou algumas músicas, mas ele preferiu ficar confinado, de fato, com a família, se conectar novamente com a família e tentar aí se reconectar com a sua carreira musical. É, o Projota ele perdeu alguns seguidores na época, mas agora ele tá conquistando novamente. Quietinho, mas lançando um novo álbum, ele tá aí conquistando novos seguidores. Antes de entrar no BBB, o Projota tinha ao todo 3 milhões. E atualmente ele tá com 3 milhões e 8. É, teve uma queda, né, mas ele tá conquistando aí aos poucos novos seguidores. E agora eu tô falando de uma pessoa que ficou bem quietinha na casa, ela mais ia atrás do fiuk e às vezes não era tão correspondida, mas ela ficou bem apagada no jogo mesmo. Estou falando dela, Thaís Brás. Algumas pessoas até gostavam do jeitinho dela, né? E ela no final ela mostrava um pouquinho mais que ela estava viva no jogo, mas não conquistou muitas pessoas, o que ela conquistou mesmo é a presença VIP em várias festas e algumas ações, então a Thaís está faturando bem essa dentista que conquistou alguns fãs aí pelo esse Brasil todo, a Thaís antes de entrar no BBB ela tinha 12 mil seguidores e atualmente faturando nas redes sociais a Thaís tem 4 bilhões de seguidores, é muita gente, falando em Thaís, ela não corria atrás do Fiuk, ele também está nessa lista como será que o Fiuk está hoje, hein? O Fiuk, ele foi aí o terceiro colocado, né, da edição do BBB 21 E toda vez ele sai alguma notícia não tão positiva sobre a vida dele. Apesar que algumas atitudes são nada a ver. Você aí que deve ter acompanhado, né, a participação nada legal uma participação desastrosa que ele teve no Late Night com a Tata Werneck, porque ele não brincava com ela, não interagia e todas as brincadeiras que a Tata fazia com ele, ele ficava lá com aquela interrogação na cara dele. E isso não foi nada a ver, ele só se queimou mais ainda. O Fiuk, antes de entrar no BBB, tinha ao todo 1 milhão de seguidores e saiu da casa mais vigiada do Brasil com 5 milhões de seguidores. Ah, ele recentemente participou aí do Show dos Famosos do Domingão com o Hulk, mas ele não conquistou nem o primeiro nem o segundo lugar nesse ranking, nessa participação especial do Show dos Famosos. E por falar em cancelado, amigo de Fiuk, Lumena, Lumena, aleluia. Ela aí que militava ao tempo todo na edição... Ela quando foi eliminada, ela foi e seguiu até na esportiva, ela brincou até com a situação, fazendo vários memes e também fazendo algumas campanhas falando da situação dela dentro da casa e fora do jogo. E o que ela fez? Ela se ligou aí, ela saiu com bem humor e ela aproveitou de toda essa situação. Certa ela, porque faturou muito. Lumena está faturando muito mesmo com ações comerciais e também nas redes sociais marcando em presença VIP em várias festas, lógico, quando a pandemia deixa, né? A Lumena entrou na casa né, com 4 mil seguidores e saiu com 505 mil seguidores. Até que cresceu, hein? Aleluia Lumena! É pessoal, e a casa teve seu lado agroboy, estou falando do Caio. O Caio entrou na casa mais vigiada do Brasil com um total de 900 seguidores, o menor número de seguidores nas redes sociais. E saiu atualmente, né? Ele está aí com 5 milhões. Muita gente aí agora segue o cai. Depois que deixou o BBB, ele conseguiu finalmente limpar seu nome, pagar todas as dívidas. Está aí nesse mundão todo participando de presença VIP, né, algumas festas, e também dando palestras falando dessa situação: de como foi participar do BBB, pagar as contas e por aí vai. O que, que ele está fazendo agora E principalmente, ele manteve a sua amizade que ele conquistou dentro do BBB com o Rodolfo. E por falar em Rodolfo, quer saber o que o Rodolfo está fazendo atualmente? Você tem que assistir a parte 2 desse vídeo. Então, ó se inscreva no canal, ativa as notificações e assista o que os ex-integrantes do BBB21 estão fazendo né, atualmente. Combinado? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.